Esse alemão pode mudar o jeito que a humanidade constrói casas Gerhard percebeu que desastres naturais Destroem milhares de casas todos os... Caralho, ele percebeu isso? Nem fude... Que porra... Sozinho, <risos> Ai, que cara boa Pode vir ao ataque Surpresa Ah não, Kami não, pô Cara, quando eu não pego o Trinda Eu caio contra esse arrum. O Kami e a rapaziadinha, velho Vai virar vídeo do Kami? Claro que não Mas agora esse Victor vai, Ô, oh, o G Pro Super Light, você tá me ouvindo, não tá não? Não, eu sei que você tá, pô. Tá em casa, pode me ouvir. Só que, trola aí. Caralho, rapaziada que me segue é mó alta, mano. Que isso aí, cara? Eu fico vendo, pô, rapaziada repostando meu bagulho. Que isso aqui, mano? 1,97. 1,75. 1,80 sem risadinha. Ah, mano. Vou parar de postar esses bagulho aqui, cara. Ó como isso é bom, deu o okay, quê, hein? Parabéns. Mano, olha o HP dos Minions Olha o HP dos Minions Eu tive que dar 77 ataque a mais Pra pegar nível 2 Pô, oh, tô contra o time bom, os caras no insta é tudo mais alto que eu Pô, sacanagem, você joga estranho Joga estranho, paizão Eu caminhei para que eles pudessem correr Dois centímetros maior que você, Rei Manda um beijo Pô, oh, Alex, isso aí tem que abaixar, paizão João Fez não dá Cara, ele já entra Se sou eu Se sou eu Ai, ai, ai Depois dessa eu vou comer Arroz, feijão, carne moída Vou encher a garrafinha de água Vou continuar streamando, trabalhando, alegrando pessoas Ganhando PDL Cara. O boneco dele é injusto, né, mano? Vocês já repararam já, né? Eu morri. Sabe algo de físico-química? sim, poderia palestrar a química que acontece entre nós. Ué, como faço pra conhecer a senhora, a sua tia? Ué. Que isso, o cara tá na. Tá na fúria dos sete mares? Vai com calma, pô. No alto daquele comer, plantei uma roseira, e um batei a roça no piú. Cai a chuva aqui nas eupípulas no cume. Quem formigas no cume, entra amabelhas do cume e sai. Ai, Rui, ia... ó O limite aqui a gente joga, paizão Ó, oh, ó oh, a dancinha aqui, ó Ó oh, aqui, ó oh. Ó oh, a dancinha aqui, ó oh. Mano, todo TFT, todo set do TFT tem Tipo, reprise, mano Tá ligado? Todo set do TFT Tá ligado? Cara, cada kick que ele me dá é 200 HP Vai se... cara eu perco um v1 pra esse filho de uma p*** <risos> qual é o ldp top 1 gp world world around the world top 1 gp around the world cara vocês tão ligado que foi por muito pouco que eu não matei ele né Destruir. É o PJAS, é o vidas. Cara, será que eu consigo pegar duas casquetas? Só se for uma lenda viva. Ó, tem cinco segundos, Tenho dois segundos. Peguei. Tá cansado de ser bronze afundado? Se inscreve no canal que eu tenho certeza que vai te ajudar. E não esquece do like, hein? Tamo junto. Destruir. Ih, morreu. Joguei pega Eu devia ter demorado mais peguei na Itana. Quase matou, só precisava que eles caíssem. Entre parênteses, internet. Precisava que sua tia caísse, entre parênteses, de boca. Não, foi boa, foi boa. Pontos pela criatividade. Eu fui esperto agora, pensei rápido. A criatividade, pô, tá em alta. Que isso, cara? Ponto pela criatividade, né? mano. <risos> Mas você quer tudo? Pô, bicho. Pô, bicho. Aí não dá, bicho. Tem uma aí, bicho. Será que eu faço o quê, velho? Ah, eu vou fazer... Para do rei, foda- Cara, é dar full dive nesse GP. Cara, tô falando baixo, né? Pô, não são nem 10 horas, tô falando baixo, porra. eu pira! Pico... Porra. Bora. Falando pra dentro, pô! Pra dentro? Por que eu pra dentro? Mano, eu tô muito reclamando ultimamente, né? Cada vez que eu reclamar, um sub, vai. Tipo, me dá um sub. Cada vez que eu reclamar, eu mereço um sub. Só pra... <risos> Alho, meti o revesgas, tá? Meu olho, meu olho tá caindo. Iria ser igual você. O quê? Inteligente? Inteligente, criativo, bom no LOL. Ah, dá. Ô, oh, Alex, dá mod, pode dar mod. Aí é mod. Aí não tem jeito, aí é mod. I have the one before I am a man. Nossa, olha eu jogando. É o, é, o é o Pijas, é o Pijas, é o Pijas, é o Pijas. Tô valendo gold, tô. Tô trollando. Que? Ah, foi essa item do Caralho, Se não fosse item, eu matava, tá? É o Pizzas Vem, deixa eu pular em você, sua safada Tô fome, hein? Boa noite. Aqui, aqui, aqui, ó Só faz, só faz aqui Sente aí, sente aí, sente aí Vem, vem Gameplay adulta, pô Vem adulta Gameplay adulta Gameplay adulta Gameplay adulta, vem, vem, vem É o gold, é o gold necessário O gold é necessário, o gold é necessário, é o gold é necessário Eu split esse cara, eu dou dive nele Eu só ando pra frente e dou dive Eu preciso saber por causa disso Vocês vão ver a brincadeirinha é. Destruiu o que? Oi, que menor que o cara podia ter jogado melhor. Cara, o cam é um. Hum, o cara é muito ensaboado, pô Gameplay, sabonetinho, tá ligado? Não tem, tia? Aqui. Será que não? que é isso? O que é isso? isso É, mas pode farmar isso daí, tranquilo. E! Hum, que bonitinha! Hum, vai matar? Não vai! E agora? Ela precisa de crítico? Então, crítico com Life Steel, né? BT da Crítico Life Steel, Arco-Escudo da Crítico Life Steel, né? Ah, é. Boa time, tanks for carry. E aí, tis Ai, ai, ai, ai, ai. Honra a Sona, porque Sona é o boné mais legal do jogo.